Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel do canal A Vida Uma Terapia e hoje estou com um convidado muito especial. Na verdade, eu sou o convidado dele, porque eu estou aqui na casa dele. É O grande Fábio poentes um grande hipnólogo, pioneiro da hipnose aqui no Brasil. É o Fábio, ele aceitou o, o convite de é, responder algumas perguntas no nosso canal. Eu tenho algumas perguntas aqui e primeiramente eu queria agradecer. Né? Muito obrigado, Fábio por ter aceitado o convite para responder, responder essas perguntas. A primeira pergunta que nos enviaram é a seguinte. A hipnose existe há milhares de anos. Apesar disso, muitas pessoas ainda não acreditam. É, até tudo bem, as pessoas têm o direito de acreditarem no que quiserem. É, independente disso, todos nós possuímos o fator crítico, é, que faz com que acreditemos em algo ou não. As pessoas podem usar ou controlar o fator crítico é, para superarem os desafios que a vida apresentar é, ou até mesmo é, conseguirem é, superar frustrações, traumas, fobias e também aprender com mais velocidade. Bom, você não Ou nada, se supera a parte crítica evita a fobia, evita medo, evita a depressão, evita tudo. Não? Yo eh, comencé haciendo y si daniel con 11 años, te digo esto porque tengo bien marcada la data porque fue después que leí un libro de los años 60 llamado O Amanecer dos Magos, acá en Brasil fue más traducido, fue O Florecer dos Mágicos, o Amanecer dos Mágicos". Este libro es de Paul y Berger, eh, son escritores franceses, eh, que comenzaron con ese despertar de esa inquietud, de esa curiosidad. Y a mí llamó la atención.